Oi, boa tarde, Ana Paula Teixeira, tudo bem com você? Faz tempo que eu não falo com você aí, eu tô indo nessa agora e deixo um abração pra você aí Tô esperando você me contar as novidades que encontrou na viagem aí Tem que postar mais fotos, você tá muito bonita nas fotos aí Abração, tchau